Será que realmente película escura inibe a ação de meliantes? Fala aí driver, se você não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo desde 2017 e hoje é um assunto bastante abordado aqui nos comentários dos meus vídeos. Então se você também tem perguntas que queira mandar Aqui na, nos meus vídeos, pode mandar em qualquer um Eu vou ler e assim eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso, beleza? O assunto de hoje é referente às películas escuras Ou ao tal de insufilme Que a gente coloca dentro do carro Que as pessoas estão perguntando muito Lucas, será que realmente pode utilizar isso Para trabalhar como motorista de aplicativo? E as películas de insufilme, será que Realmente evita assaltos? Bom, eu fiz um estudo bacana e eu quero mostrar pra você Realmente o que acontece quando a gente Coloca películas trabalhando com o motorista de aplicativo. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes já deixa o gostei aqui nesse vídeo. Não custa nada isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo bacana para você, beleza? Então dá essa forcinha aí, já deu like aqui? Então vamos lá. Bom, há um tempo atrás eu tava conversando com meu amigo Ricardo referente a esse assunto disso filme e a gente resolveu fazer um teste para saber se realmente a película de vidro escura deixar o carro totalmente lacrado inibe a ação de pessoas abordarem o seu carro e o que, que a gente fez? eu cheguei com meu amigo o carro dele não tem película nenhuma e como vocês devem saber o meu carro ele é lacrado com G5 nas quatro portas G2 na frente e G3 atrás e de acordo com a lei as configurações do meu carro aqui não é permitida e eu já vou te explicar o porquê mas mesmo assim, eu utilizo o G5 para minha segurança, porque trabalhar com motorista de aplicativo não é fácil. Bom, seguindo com o teste, pegou eu e meu amigo, a gente foi em carreata, fomos eu na frente e ele atrás. E fizemos esse teste no local onde tinha a maior quantidade de semáforos, onde a gente via que tinha bastante vendedores ambulantes, e até mesmo com bastante trânsito, para verificar se realmente aqueles vendedores ambulantes iam parar o meu carro ou o dele. Aí detalhe, e fomos nós dois com as janelas fechadas e com o ar condicionado ligado E adivinha só, nenhum dos vendedores ambulantes pararam o meu carro Ou cutucaram assim o vidro do carro para vender o produto Já o meu amigo que estava atrás, por mais que ele estava com os vídeos levantados Uma parcela dos ambulantes que passavam, dava aquele cutuquinho no vidro do carro para poder vender o produto para ele já comigo ninguém parou para vender o produto o máximo que fizeram foi colocar aquela pipoquinha aqui no vidro do carro que você deve saber como que é então nesse pequeno teste a gente já resumiu quem anda com película no vidro do carro tem menos abordagem de ambulantes ou até mesmo abordagem de meliantes mas não foi só isso só que a gente fez a gente correu atrás de um advogado amigo nosso que garantiu que em seu trabalho criminal Grande parte dos criminosos que abordam os veículos em trânsito, em semáforos e tudo mais, são quando eles estão com as janelas abaixadas ou quando não tem película nenhuma, porque aí eles têm certeza do que tem dentro do carro. Quando o carro é totalmente lacrado, eles ficam com receio, porque não sabem o que tem dentro do carro óbvio e ainda mais ele me confirmou que nos boletins que geralmente ele pegava para fazer as consultas do trabalho dele grande parte dos bo as pessoas que relataram o ocorrido informaram que estavam com os vídeos abaixados ou não tinha película no carro resumindo então película sim é uma questão de segurança para a gente que trabalha na rua mas lucas trabalhar com isso filme nos aplicativos é permitido sim não existe nenhuma lei ou regra ou alguma coisa nos termos do aplicativo que impeça da gente utilizar insufilme no carro. Mas o que eu recomendo para você é que você utilize o insufilme de acordo com a lei. Para evitar ter problemas na fiscalização ou em rodovias quando for passar em pedágios. Para não ter o seu veículo abordado. Para que eles não verifiquem se seu carro está com problema no insufilme. Porque é recomendável que a transparência do vidro do seu carro laterais seja de até 28% e na parte dianteira seja de 70 a 75% alguma coisa assim. E como eu disse, meu carro é lacrado G5, eu coloco a minha conta em risco. Se você também quiser colocar sua conta em risco, eu não estou indicando a ninguém. Então, resumindo totalmente, isso filme realmente ele evita a ação dos meliantes e te ajuda na sua segurança como motorista de aplicativo. Então, eu recomendo, mas de acordo com a lei. Mas tem uma questão: caso um meliante te aborde fora do carro, te jogue para dentro e faça o tal sequestro relâmpago, aquele que vai fazendo idas em bancos para sacar o saldo do seu cartão e tudo mais, vai dificultar bastante a chance de alguma autoridade local te ajudar a resolver aquele problema, devido a eles não poderem enxergar o que tem dentro do carro. Mas eu digo que as chances são mínimas, eu prefiro andar com o meu carro totalmente lacrado, porque antes mesmo de entrar dentro do meu carro, eu já tomo total segurança Olhando para todos os lados para ter certeza que eu posso entrar dentro do meu carro e sair do local. Então, a dica que eu tenho também para dar para você é que nunca ande com cartões de crédito dentro do carro e quando você for ficar parado, Feche totalmente os vírus, tranque as portas e evite ficar muito tempo parado no mesmo local. Bom, essas foram as informações que eu consegui reunir para você, para quem sabe te ajudar em alguma coisa que você estava em dúvida. Então eu só vou pedir uma coisa, provavelmente você deve ter esquecido de dar o like. E claro, se você não se inscreveu aqui ainda no canal, se inscreve aqui agora e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu trago aqui no canal. E eu agradeço por você ter assistido até aqui e espero você... Em um próximo vídeo, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!